Ah, Kami-sama, você pode trazer o Felipe pra cá? Hum, onde é que eu tô, meu? Onde é que eu tô? Tô no mato? Eita. Não sei. Hum. Eu, eu, eu vou pular um pouco. Cheguei. Eu, peraí, eu, eu quero fazer alguma coisa, cara. Pera, eu, João? Eu, eu vou ir no banheiro, eu vou indo no banheiro, aqui. É, eu, eu vou fazer xixi aqui, mano. Ai, ai, terminei. Vou aqui. Oh. Oi. Foi, João. Ah, não, mano. Ah, mas Camisela, é porque você me trouxe pra cá. Fala, Camisa Mãe. Tá bom. Porque vocês. Da, da, daqui um, uma semana. Não, uma semana não. Um dia. Vai vir um traiadinho um pra terra. E ele é malvado. Malvado. Sério? Ele é forte? Claro. Ah, com certeza não deve ser nada. Mas acho que você e o <risos> Tá, vai ser... Ele vai chegar quando? Amanhã. Tá, eu já vou falar. Antes que ele vai é, aparecer. Mais ou menos <coughs> numa planície, perto das suas casas. Tá, vem, vem pra cá, vamos lá, João, vem, vem, Ah, Ah, ele, ele quer o quê? Agora? Por que um saiyajin viria vir pra terra? E que o bom? que é saiyajin? E o que que é Saiyajin, né? Não sei. Vem, João. Uhum. Tá, eu tô indo pra lá. Nossa, achei duas esferas. Tá, já tô chegando lá. Tá, mas eu não vou pegar agora. Vou pegar Aê, cheguei na sua casa. Achei uma esfera. Achei mais fera, caraca. Eu tô perdido. Você tem alguma? Não. Achei outra. Tá, eu vou ir pra nuvem voadora. Tá. Pra cá. E... Ah, no próximo dia. Ah, ah. Sério que vai ser aqui? É, ah, tô sentindo um que chegando. Eita, quem é esse Ei, cara? Papai. Eu sou o Radiris e vim matar, vou matar vocês. Tá é Vamos lutar com ele. Vamos lá, hein? Vamos nessa. Caraca, ele é rápido. Por é que é isso que é rápido. Ah, Por que é isso comigo, mano? Eu entendo, eu te dei um soco toma isso! Ai, yeah. ah, ele caiu no chão! Meu ele, ele ele tá tá Deus! Ele tá vivo! Olha ele aqui! Ai! De novo! Aqui. Ah. Ai ai ai! Meu verme! <coughs> Minha tá verme, verme sim, aqui, tá. salva-se! Então, ele, Segura ele, ele disse, por um tempo Ele disse que a gente também é sérgio hein? Ah, Ai, é por isso que eu tenho calda. Eu também, que legal Não. Ah, onde não tem... Ah, oh. ah, ah. tem a cauda? Cara, eu não tenho calda? É verdade, tá de baixo eu vou acertar o câmera Tem que ser certo Eu acertei você sem querer Eu acertei seu braço Matou ele, João. Matou? Matou. Ele, ele tá aqui debaixo? Será é que ele tá vivo? Ele tá vivo! Como assim? Oh. K... Oita. B... A, B... A, B... Come Come meu fi. É o mapamento do bolo. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ele ainda tá vivo. Ah, como ele pode resistir tanto? Já sei. Você vai ter que usar aquele ataque que se você usar, você morre. E eu seguro ele. Sim. Tá? Qual? A gente vai ter que usar esse ataque seu. A dama? Que, que ataque é esse? É um ataque que. Não conheço nenhum com esse nome. Não? Não, não existe nenhum com esse nome. Merda. Deve ser só a sua imaginação. Tá. Você vai ter que usar o seu ataque. Tipo, eu seguro ele, aí você usa aquele ataque lá que você morre. Foi mal. Tá. Então vamos lá. Eu seguro ele? Não, eu seguro. Aí você joga o ataque. Vai! Ok! Tá! Vou ter que usar! Ah, super! Ataque! De raio! Especial! Tamo no céu, João Tamo no Oi. céu Verdade. Oi Tá, vamos pra cá, vem É, eu vou ir pra aí E agora? Hum. A gente morreu, vamos fazer o quê? Sei lá Eita, tem um tiozinho ali Vou falar com ele E aí tiozinho, é... É, como é que ele vai pra... Pro... Pra... Pro paraíso Ah, quem morre vocês não vão pro paraíso, porque? Primeiro, é, vocês têm que treinar. Treinar? Por quê? Tem um saiyajin vindo pra terra chamado Napa e Raditz. São bem mais fortes que aquele cara, o Raditz que vocês enfre enfrentaram. O quê? A gente. Ô, oh, cara, você falou Napa e Raditz. O Napa e. O ah, foi mal. Raditz. É, vo vo vocês mataram esse tal de Raditz, mas. É, o Napa e o Vegeta. São bem mais superiores do Raditz. Então. É. Vocês têm que treinar. Tá. E como é que vai fazer isso? Vocês vão atrás de mim. Tem um caminho da surpresa. Vocês seguem ele, tá bom? Tá. Valeu, tiozinho. Vamos ficar bem mais forte. Vamos lá, João. Descubra no próximo episódio.